Cavaleiros, aqui é o um mendigo. A gente tá jogando Infernax. E eu pausei. Do jeito que pausou o outro vídeo, eu fui atrás de farmar moeda, né? Peguei um monte de experiência também. Acabei upando umas coisas e estou completamente perdido no raciocínio. 800 moedas nem muita é. Acho que pegou mais experiência do que qualquer outra coisa, né? É porque vai pegar mais moeda nas quest e. Ah não, vai ah, dar não. A situação tá complicada. Vamos comprar uma maceta. A massa de prata. Imbuída de magia. Porque a bicha é bonita, né? 400 contos. A terceira, três. A... As outras coisas são tipo lendária, velho. Tipo a arma lendária e a armadura lendária. Você não vai achar em, em shopping, né? Agora que eu preciso que o menu fica aqui. Vou dar uma olhada direitinho. Pois é. E faltou uma habilidade, né? Que eu não tô lembrando qual é. Hum... Acho que pega agora, é. E aquele negócio desconhecido ali, né? Poder, vida e mana, tudo no 6. Ou seja, falta um nível pra cada, pra virar o máximo. Estamos no final, mas o negócio está complicado. Acho que eu vou comprar um o Jardim. Não vou, não. Faltando dinheiro, eu vou aqui comprar um. Eu preciso comprar a vida. E vai ficar faltando sem moeda ainda, quer ver? O Ou mais? Outra vida foi cara virado o Joaquim. 600? Vixe! Vamos ter que comprar o jubileu. É o familiar aqui. É uma coisa que vai acabar precisando, mas não é para agora, né? Eu também não tenho uma. Eu, eu queria guardar para isso. Eu também não tenho para agora, então vamos levar o familiar, né? Oh, passei aí uma hora farmando moeda e aí só deu isso, hein? Complicado, né? Imagina se eu tivesse gravado o, o, o vai e vem. Mas pronto, pegamos aí o familiar. Que é o Rubileu. O pássaro canoro. É um pássaro não canoro. Vamos embora, não tem nada pra fazer aqui. Vamos voltar. Agora tá mais fácil de navegar, né? A gente só dá um voo. Vamos lá pra o... Monte Castica. Dá uma rezadinha aqui pra ficar salvo. Eu espero que esteja gravando, né? Porque eu dei essa pausa aqui. Pode dar da coisa errada aí. Salvado então, aqui. Vamos lá. Porque esse é um dos dungeons mais difíceis, não o... Uh, não tô lembrando não, mas vamos lá. O Palácio Cástica. Até a musiquinha tirando com sua cara, eu acho que esse é o mais difícil. A música. A música de que o cara vai repetir assim, né? Vamos ver se se eu aprendi. Mas esse dungeon não é brincadeira, não. Como essa aqui tem esses cultistas, né? Esses demônios que soltam um Hadouken de fogo. Aí é o Shakumitsu Hadouken. Eu acho que o nome é isso, né? Chacomets! <risos> oh. no! A bagaceira! Escudo, escudo! Escudo, e vamos chapuletar geral. A gente tá com a melhor massa, poder nível 6, aí tá, tá, tá desgraçando eles de não uma porrada só, mas olha só como eles são canalha. Fica teleportando. Opa, os canalha tem dinheiro no bolso. Ficar aqui atrás de umas moedas, hein? Como nada, já foi atrás de moeda e voltou sem nada. As quests dão moeda, é por isso que eu quero. Eu quero, né? Eu não quis farmar tanto. Peguei mais experiência do que moeda. maldito desse, desse calabouço aqui, velho. Ele não tem chão. eu chamar de dungeon, eu vou, eu vou pegar o costume de chamar de calabouço, porque eu não gosto de inglêsar as coisas, velho. Essa língua brasileira, português, está, né? Português brasileiro está morrendo. Todo mundo criando um monte de palavra chula. Uma língua tão bonita, cara. Para o cara falar tanquei. Eu não tanquei, não, velho, né? Eu não aguento, não, esses caras falando assim. Eu vou, né? Tenho que acostumar a falar de uma forma mais rebuscadamente bonita. Vamos lá. Falar calabouço. Esse é o calabouço dessa coisa aí que eu também não sei. Opa, olha lá. Opa, nada. O cara vai tomar magia. Esse sujo, eu não sei o nome desses cão não, mas é um tipo de, de, de, de cão... Ele teleporta, só um Hadouken de fogo, de gelo, não é um de gelo, cara, que... que orbe de gelo é esse que ele solta, Ele faz bem direitinho, velho, o Shakumetsu que aquele Hadouken de fogo. Ele solta bem direitinho, vai dizer que não é. Eu só que aqui agora... Como os dungeons estão canalhas. Ainda tem, aí falar, ainda tem esses canalhas aí atrapando. Teleportando, né? Ele vai dar o pulo, o pulo não tá seguro, apareceu, lhe derrubou e pronto. Eu senti falta de dois pulos nesse jogo, cara. Olha só, morri. Tá vendo? fosse dois pulos eu conseguia, mas. Aqui é mais complicado não! Tomei o fatality do fosso do Mortal Kombat. Você toma um gancho, caiu no fosso e é isso aí sai mesmo. as vidas são contadas. E é um número pequeno de contar. Uh, aí. Veja só que preservado O sabia se ia se voltava e ah O dungeon aqui não tem chance. Dungeon calabouço em chão, não tem condição. Bora, meu irmão, tá levando queda. Não levei outra droga. Velho, esse dungeon é muito chato, cara. zero. No acho interessante. Vou intencionalmente. Bora lá, vai 15. Essa aqui, todo mundo viu. O começo do dungeon é bem aqui, né? Vamos lá. A gente não passou muito, é bom que agora eu tô preparado. Tô preparado para os conflitos que estão a vir. Que bicho esquisito, cara. Faz um dano legal, né? Ele tá com o quê? Armadura nível 3? Não era pra tá tomando esse absurdo todo dele, não. Ele tá bom já, rapaz. Dois é demais. Opa. Não consegue, né? Não conseguem. <risos> Tome. Ainda me deram um. Oh, pô, três caindo no bicho. Tomei dois, cara. Nada a ver. Tô dando um absurdo. Ninguém. Eu usei o escudo na hora errada. Opa, isso parece que o escudo tá curando mais. Agora tá curando de três, é? Pois eu tô ficando muito doidão. Acho que ele cura o quanto ele quer. Mas eu vi três ali que não tem condição. no horas possível. resolvido. terá o chão, cara? Não teria o chão não, que é covardia. Não fique no pouco chão que tem não. Uma moeda grande caindo no buraco é muito azar. Hein? armadilhas, espinhos, buracos, espetos, inimigos. É mesmo. tá vendo como o negócio foi de zerar assim muito ligeiro? Muito ligeiro nada, hein? Já tá, já tá com um bom tempo que estamos jogando. O aí. olha o escudo aí. Só soltar trovão aqui. Arme ah, novo de moeda aí. É que eles dão um dinheirinho legal, né? Não dão muita experiência não, mas. ventinho até que tá valendo. Deixa eu botar o escudo. Pulei pra quebrar a vela como se fosse Castovino e, e acabei desviando do bicho ali. Não dá pra quebrar a vela o oh, meu. Vai ser isso, véio. eu não tô lembrando. Interessante, é a quarta habilidade, eu não tô lembrado qual é a marcha sagrada, é segura ataque ao que ah, ah tá ligado. Investida violenta, né? Aí sai mesmo lá, é o estilo Mega Man. Você segura, mas você não solta o projeto, e você só dá um. Push. E agora complicou mais ainda o acessão de plataforma, porque vão querer que você né, fique usando isso aí pra meio que voar. Mas olha lá. Lembrei, eu lembrei o que é depois de ter PEG usado. É lembrar, rapaz, mas ela é isso aí. Podemos ir pra toda a direção, a gente vai pra cima, a gente vai pra baixo. A chapuletada. Né? Você sobe e você desce. Ih! Os caras em é em todo lugar sobe. Só dois, velho, tô, tô, tô ficando doido. Opa! Opa, opa, opa! E que pega um atalho quase e me dei mal. Que sorte, meu Deus, meu Deus, não era isso possível que tenha uma sorte dessa. Eu achei que ele arrumasse para fazer daquele jeito, não era para ter pular de subir. É, usado isso aqui, né? Posso cair? Não que eu não consegui aquele pulo de novo. Não tem que zerar agora sem morrer. Ele não tem como som. Sai do meio, babaquinha. Ele curou, curou três. Eu tenho certeza que curou três agora, velho. Esses piolhentos são chatos, hein. Tem isso sair, né? fazer o quê? Eu dava um pulo normal, né? Eu nem vi o que tem aqui por baixo. Vou segurar isso aqui e cruzo os dedos. Ah, moleque. Tem muito chão por ali, mas... Mas ele acabou dando certo. Curou três. Tome três aí, ó. Ah lá, falei. Acho que quando a vida tá, tá menos, né? Ele vai lá e cura, e cura três. Essa sessão tem que acompanhar essa plataforma. Plataforma. Não deu. Muitas quedas, muitas mortes. E ainda tem o chefe. E o chefe não for um buraco, não se resolve com ele, mas se for aí, lasca. O oh, shit! A oh, gente fica apriscando esse pincanhei, velho, sem brincar. Sem brincar porque só tem uma vidinha. canalha, aí o cara pula, né, e pô... Esses no lado do espinho, se for em cima, beleza, o ladinho Pronto. Pronto, nada. Que essa é aqui? Ele fica sem ver quando é que vai. Olha que sacanagem. Tem que acertar esse pulo aí, porque não tem vida não, aí. Yo, yo, aê! Dá tempo de comemorar, olha a bagaceira. Os inimigos atrapalhando aí... Rapaz... Isso serve como ataque também, né? Mas se eu usar errado acaba caindo em um buraco, né? Que é com a certeza de acontecer. Chegamos... No chefe, quem vai ser o bicho feio dessa vez? para dar outro começar a pausar né Eu acho que apago o escudo mais um palista de grotesco isso aí é fim cara Toma! o cara tá com com, com com a massa tão boa e com o um ataque tão bom para tá tirando tão pouco né que você apela um seu gordo seguro voador? A gente tem que curar aqui até não querer mais. Ele tem muita vida, mas eu também tenho. Olha que Como se não tivesse amanhã. O que que acontece? Isso é um trouxa. você é um babaca. você é um... <risos> um abraço de calça pra tomar ali uma poada. Ele tem um olhão na barriga, velho. Tipo a abertura da barriga que saiu. Olha lá. Ah, vai, aí dar aquele... Tá aqui por cima, eita! Eu ia segurando o botão de ataque. Depois de você segurar, não tem outro, não tem mais como cancelar. não. aí, deu certo ainda. Abaca, moleza. Com o tanto de cura também, cabeça do bicho aí. Castelo purificado mais um tá vendo a dungeon tem a cor da orbe realmente apolion o querubim amaldiçoado Adios, o próximo é verdão como conferir Acabar juntando é um dinheirinho. É, deixa o cara. Morreu, tá vendo? O que é que esse cara tá fazendo aí mesmo? Ainda vou jogar um pouquinho, não vou, não vou encerrar o vídeo. Não tô encerrando o vídeo todo, todo, todo final de dungeon, né? Mas eu vou dar umas voltinhas pra pegar justamente o dinheirinho aí, porque... É o que tá faltando. Eu vou fazer uma quest, eu vou fazer a... Ó lá. Tá Tem uma bem pra cá. Vamos voltar pra cidade. Mandaram a gente matar um esqueleto aí em algum lugar. E agora com essa habilidade vai dar, né? Bora lá. Eu quero comprar com esses 300 conto mesmo. Que não vai dar de nada. Em algum lugar aqui. É isso aqui mesmo. É, é aquele spotinho pra usar pra, pra guardar poção. Né? Ah, desculpem, cavaleiros. Compramos aí mais um, um frasco. Um negócio de potinho. É um potinho. Bora lá. Fazer a quest do esqueleto, qual é o nome da quest. Fazer um guia de quest. Eu gostei tanto do joguinho, mas eu não comprei ele. Não vou ter a oportunidade de, de né? De fazer muito vídeo com ele, não. Só essa série tá bom já. Vizinho esqueleto. Encontre um monstro a leste de Cast Sky. Cast Sky. Parece aquele, aquele antivírus lá. Vamos embora. Vamos embora, não falar de antivírus. não pra apanhar todo mundo agora, pô. Projetozinho falta, né, Paulo? para jogar. Né? Os inimigos tudo faz isso. Ele joga coisa em você, mas você tem que chegar lá perto e macetar o desgraçado. Olha lá, otário. Um dia ele termina de cair. a gente faz assim... Sushi. O ataque do sushi! O um, um, um, um, um, um, um nome dos ataques são tudo bonito né? Ah, tem que vir com jubileu aqui. Eu comprei, né? Jubileu... Lá, vem, ainda bem. Tá vendo? Lembra? Um, ca um cara em algum lugar, num bar, uma coisa assim. Ele falou que... Que, como é, pássaros gostam de... De, de lavancas, uma coisa assim, né? Ele fala uma parada aí. É a dica para isso aí. Você usa o Jubileu, ele vai lá e aperta. O Jubileu é tipo uma magia de summon, ele fica do teu ladinho lutando. Não demora muito não e ele fica pegando moeda também. Eu não diria que é bom, uma magia muito boa não, mas vê quando acaba ajudando, tipo agora. Olha lá, deixa ele fazer um pouquinho do trabalho e aí. Quatro. Batei a Jubileu! Jubilei. ele, gosta de magia, ele fica trazendo pro cara lá. <risos> dar pra usar ele em algum farm ou coisa assim, né? Farm automático. Mas tem que, tem que apertar, porque ele é desativa, né? o botão Ele passa um tempinho na tela e ele vai lá e desativa. Tô dizendo da moeda que o bichinho dropa, velho. Olha lá, ele vai embora, tá vendo aí? Você tem que apertar o botão de novo, mas ali, chegamos na, na casa do tal do monstro. Vamos ver esse monstrão aí que tem aqui. Vou até me escudo ao perigo ali. Uma caveira, um caveirão chapuleta. É que dá pra falar com o tal do Remus. Um forasteiro? Gente nova se tornou rara nesses tempos. O que faz por aqui? O quê? Me matar? Isso é um absurdo. Sou inofensivo. Por que não me poupa? Parece inofensivo. O que acha que a gente deve poupar? Ou destruir? Vamos destruir a cara do Awa, oh, ele sai é pura maldade, ele não teve nem um esqueleto até agora que fez uma coisa aqui, presta, porque é que esse vai ser o primeiro, só não te douta por quê? Pronto, desmantelado, me mandar aqui pra matar o cara, matamos mesmo, ele tem um bruto, ele tem um amigo do mal, um parrodão pra fazer o trabalho sujo dele. Vamos destruir a casa, tem que correr. Um fogo, bicho Missão atualizada Enquanto o monstro Puxa aí vai chegar ali que a gente terminou de fazer, né Vamos retornar até Ca Caroline Em Cater Que nome esquisito, velho Que nome chato, de dizer Tô aqui lascado sem mana, agora lascou Leva uma queda e recupera a mana, né? Bora fazer isso. Adeus. <risos> recupera a mana, recupera tudo. Só perde a vida aí. Vite e massa ali recupera os status. Voltamos hoje. O inimigo apareceram aqui do lado. Embora ficar caçando briga não, hein? It's sky, cast sky, acho que é isso. Cast sky. Vamos para a cidade de Capersky aí, que Capersky é um antivírus e não quero fazer comercial não, mas no nome é isso. É mais fácil de dizer onde é que essa moça aqui pediu para matar o esqueleto vive. Aqui o animal. Diga que horrível criatura está morta, só aguentou de uma chapuletada. Ah, obrigado, você fez um bem danado para mim e minha família. Cadê sua família? Acho que, inclusive, te devo algumas peças de ouro. Por favor, aceitem. É muito... De. 300. O que eu usei para chegar lá, na verdade, né? 300 é a magia do Jubileu. Deixa eu me dar uma olhada bem aqui. se esse cara já tem missão para mim. Os feitos ainda não, ainda não, não fizemos o bem o suficiente. A gente tem que ir atrás de um elixir. Ixi, anoiteceu e ano quando anoitece nessa cidade aqui é pior do que estar tá no meio das estradas, hein. Vei... O negócio aqui tá brabo. Olha lá, vai é ter é um todo lado. Eu vou tentar fazer mais um Dungeon nessa, dessa aqui, não, acho que eu vou, eu vou chegar lá no outro Dungeon. Ou eu deixo salvo aqui? Eu não tenho 300 aí, cara, indecisem! É porque eu não sei pra onde vai, eu só lembro jogando. Deixa eu ver que missão a gente tem pra fazer, marido possuído ainda não dá. Retorno de Paimon, meio que dá, o chefe volta muito difícil, aquele filho chefe que a gente mata, vai ter que matar de novo, ele vai voltar muito mais difícil. Isso aqui também. Tem dois chefes difíceis, então vamos atrás de uma armadura. Vamos atrás da armadura lendária, que eu acho que já dá pra ir lá. Tem quase tudo. Comprei um, um negocinho aqui, né? Eu vou comprar magia da boa. Ou, ou, ou melhor, vou comprar o corote do bom. Vamos lá. Mostrar a vocês o caminho. Vamos lá pra dar soja. Esteja tudo bem por aqui. Aqueles... Aquele cigano, causando o sair por todo lugar onde eles vão passando, velho. gastar muito dinheiro em corote. Quanto, quantos frascos que a gente tem? Imagina que quatro, né? Quatro. O quinto é secreto. O quinto tá lá, tá, tá num, numa quest que a gente vai fazer ainda. Deixa eu tomar essas porra aqui pra me curar. e jogar o corote ruim fora. Teve aquele, aquele monstro que morreu na água, velho, aí. Essas poções vermelhas são tudo grátis. De repente, é o sangue desses bichos aí, hein. Nojento mesmo. Fica pra cá, que é o Pico Cadianto. Alguém dá uma dica sobre o Pico Cadianto. Sim, a mulher que dá a... A missão de salvar o marido dela, né, ela disse que o marido dela ficou doidão por aqui, com essa região. Vou fazer uma coisa ali em cima, eu acho, mas vamos comprar o Corot primeiro. Comprar dois desse. Deixa eu comprar a dor do que é de graça. Me deu que tá livre, minha filha. E aí a gente pega a dor do bom. Vou pegar dois do azul, porque eu vou lutar ali. Qualquer coisa eu gasto. Ai, meu dinheiro. Já não tem. Hein? Mas já acho que já comprou o principal. Tá faltando comprar uma vida a história de comprar o principal. e uma das caras, hein. Vamos para cá. Ali tá trancado, né? Mas ainda bem que a gente tem a magia do jubileu. Tem atalho pra mexer ali em cima, aí eu meio que confundo. Ó. Então o, o, o atalho das poções é LR, o outro os botões de trás. Vamos lá, jubileu. Eu o o jubileu. Vai lá e mexer na alavanca. Deixa eu deixar na poção barata primeiro, hein? Você ficar o cara de cabeça pra baixo, velho. No tal no pico cadianto. Nossa, aqui os demônios arranjam as pé pra fazer, hein? Esse cara aqui vocês sabem quem é. Bonnie bonitão. Não conta pra ninguém que estou aqui, Igor. Ele vem... Ele vem morar no fim do mundo, cara, pra ninguém achar o miserável. E meio que dá errado, ah, né? ele tá meio escondido no lugar é errado, né? Porque em cima é aquela seita dele, véio. os macumbeiros. Boa, Jubileu. Pô, matou e foi embora, velho. A seita do cara tá por aí, ó. Toda porta dessa é a base secreta dele, né? Vem pra cá. Isso aqui não tem. Olha, olha se tem cara de coisa certa. Hein? Um bruxo. Cuidado meu senhor, é uma cilada. Olha só quem é. Voltou, né? Uma Oh rapaz, isso aí. Isso aí eu conheço. Na verdade, eu tenho esse aqui também. Ó. Quem o oh, meu. Também que ele me lembrou dessas habilidades. Foi para pra ele, hein? Vira ele toma na cara, mas não tira muita... não tira muita da pena. Né? Fica o dois tentando se acertar com isso, hein. A chapuletada forte. Ae, moleque. Deixa eu morre igual inimigo, cara. Tem busca de chefe pra quê? Eu lixo. Vamos salvar o bruxo da gaiola. Obrigado por me ajudar. Deixe-me retribuir a gentileza. Essa magia pode ser útil em suas viagens. Ainda bem que não é paga ela. Ele deu um upgrade no Jubileu. Boa, meu velho. Eu não usei poção nenhuma. Ainda bem. Vamos voltando. Eu vim comprar poção da cara aqui e acabei fazendo bem e. Isso mesmo, a gente vai agora para o começo da próxima dungeon. Pegar a armadura lendária, né? Eu chamo de armadura lendária com certeza, tem outro nome. Olha lá, mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo, cavalheiros. Vamos bem aqui. Lembra, a gente não conseguia pular para lá. Então a gente vai fazer justamente isso com a habilidade nova que a gente tem, mas isso é para outro vídeo. Obrigado por assistir, me desculpe a vergonha alheia. Esse foi o fulleragem do mendigo. E eu digo... E... Até a próxima,